Aliás, um feliz dia das mães para todas as mamães que estão vendo aí o, o blog. Deixa eu ajeitar aqui. <risos> e a gente está aqui no Face e no Instagram, tá turma? Ao vivo nos dois. E resolvi fazer essa live aqui com vocês para falar sobre como ser uma mãe exemplar um pai exemplar. Aqui a gente vai falar mãe exemplar porque esse é um, é um exercício que eu peguei da De do um do treinamento De do um workshop internacional que eu, que eu participei eu peguei essa essa ferramenta É um teste na verdade Com a Lohane Thomas Que é a coach de pais número 1 um do Reino Unido E ela que passou esse teste E ele fez muito sentido para mim De quando a gente fala Eu sou um pai uma mãe exemplar E é um teste rápido que a gente faz ele é, De forma dinâmica Prática <risos> E a gente não... É, a gente pode fazer ele E o pessoal que tá entrando aqui, ó Vai dando boa noite, eu vou continuar falando, tá bom? O que, que acontece? A gente no dia a dia é, A gente percebe, eu pelo menos percebi muito isso Na questão, na, no meu relacionamento Com meu filho Na questão de perceber que algumas coisas que eu fazia Já não faziam tanto sentido pra mim mas como é isso, Léo? Como que você está falando isso? Como assim não faziam tanto sentido? Quer dizer, é, parecia que estava tudo bem, né? Tinha uma casa boa, tinha uma situação de vida boa, mas as atitudes que eu tinha com meu filho não me pareciam certas, não me pareciam ser aquelas que eram as minhas atitudes. Hoje, no estudo sobre disciplina positiva, aliás, quem está na, na no WhatsApp, gente, quem está lá no WhatsApp é, pode participar... Porque a gente lá no WhatsApp é, vai ter surpresa essa semana sobre disciplina positiva, tá bom? Ei, todo mundo entrando aí. Vamos lá, a gente dá uma boa noite aí quem tá entrando. Legal. Lá no WhatsApp. Então quem não tá no WhatsApp ainda, manda uma mensagem para poder participar no WhatsApp. Tem o um WhatsApp do blog aqui. É, é, na, aqui sempre tem, algum lugar aqui sempre tem. Então me manda em um direct que eu mando a mensagem pra vocês tá lá no perfil tem no instagram tem no perfil e no facebook é só pedir no comentário que tem porque vai ter uma surpresa essa semana vou fazer uma sensibilização sobre disciplina positiva vai ser bem legal mas vamos falar isso no whatsapp aqui eu tô falando pra vocês dessa questão de como isso surgiu pra mim né de como surgiu essa busca por esse aprendizado por esse conhecimento que parecia tudo certo parecia que estava tudo bem ser que estava tudo funcionando da maneira correta, parecia que eu tinha tudo. E que, que é o que eu falo muito é, é, para os pais também, sabe? Quer dizer, muitos pais chegam para mim e falam assim, a minha relação é perfeita com o meu filho. Aí em 3, 4 minutos de conversa, a gente percebe que é, existe vários pontos de melhoria, até inclusive na forma que a gente se comunica com eles. Então, quer dizer, não é questão da gente é, é, acreditar que está ali no momento, que está perfeito, que tem essa relação, o que está funcionando bem, e a gente ignorar o que a gente pode fazer para melhorar. Aí a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso nas relações amorosas, a gente faz isso o tempo inteiro. Né? Quer dizer, a gente sempre busca melhorar, a gente sempre busca se aprimorar naquilo. E muitas vezes essa, essa esse aprimoramento, essa mudança ela gera algum tipo de sofrimento inicial, e ela gera um autoconhecimento muito grande. E isso é o que eu acho, na verdade, muito bacana, eu acho muito legal isso daí, quando a gente é, é, consegue se colocar realmente nesse papel de pai, de é, é, como, é, que, como é que meu filho vai ser no futuro, o que eu estou passando para ele, é, isso é importante, quer dizer, o que, que ele vai reagir, como que ele vai reagir em determinadas situações a partir do momento dessa, dessa orientação, daquilo que eu passei para ele. Então, enfim, é, é, é mais complicado um pouco assim, de perceber isso no futuro. Esse dia eu tive numa, num, num, um dia de treinamento sobre a adolescência e a gente percebe o quanto de é, atitudes que a gente tem com os nossos filhos na primeira infância e que impactam diretamente a adolescência. Hoje mesmo, na hora que eu estava passando, eu vi um, uma, uma mãe com uma, uma filha adolescente assim no carro e ela brigando com a mãe para entrar no carro, quer dizer, parecia uma situação muito simples, muito fácil de ser resolvida, mas você via ali uma total falta de conexão, quer dizer, não existia mais uma conversa, não existia uma, uma, uma forma de poder entender, de poder trabalhar com isso, quer dizer, era uma mãe que, não, não, que perdeu ali a, a, a, o contato, perdeu a conexão com os filhos. E quando eu falo aqui de ser uma mãe exemplar, que é essa ferramenta que eu trago para vocês hoje, que eu vou deixar aqui para vocês depois, é uma questão de, não que tem que ser ideal, ou não que tem que ser é, uma mãe perfeita, não é isso. Mas é um, é um exercício para que vocês possam fazer de quais exemplos vocês estão dando para os filhos de vocês e que vocês acham que isso está ficando, que está que tá, é, é, ressoando para eles. É isso que eu vou falar aqui um pouco de vocês, que é essa ferramenta que eu aprendi nesse workshop internacional que eu fiz com a Lohane Thomas. Então, quer dizer, um primeiro chamado, quer dizer, é um primeiro, um primeiro entendimento o que, que eu devo fazer, o que eu devo buscar para melhorar, quer dizer, e a gente tem que perceber isso primeiro em quem? Primeiro na gente. Ei, Jane, legal, doutora Jane aqui pediatra com a gente, legal, legal, turma, quem está participando aqui no Instagram, aqui também é a turma que está entrando no Facebook, bacana, vamos lá, às vezes não dá para parar para falar com todo mundo, mas aqui é tem aqui o, o um, um, um papai, aqui o papai terapia legal, ele falou pra deixar o número fixado nos comentários. Ah, bacana, bacana, vou deixar, se eu soubesse fazer isso, eu vou deixar aí. Nos comentários do Facebook, então, pode ser, vou deixar lá. Então, turma, vamos lá, né, pra gente também não alongar demais. Essa live era uma live curtinha, fizeram fiz ela muito sem planejar. Foi mais pra falar isso sobre vocês, que eu queria trazer esse conceito assim, logo depois dos dias das mães. Porque o que, que você percebe? Você percebe muitas mamães, muitos papais que é, se sentem hoje muito culpados. O que estão fazendo? Se estão fazendo correto, se não estão fazendo. E muitos procuram, inclusive para o trabalho, para o atendimento, para o treinamento, em função disso. Quer dizer, é, sentindo toda essa culpa, sentindo toda essa pressão de que eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo. Qual que é o impacto que vai ter na adolescência? Qual que é o impacto que eu vou ter para ele agora? Isso que eu estou fazendo com ele, possivelmente vai causar algum trauma, não vai causar nenhum trauma, quer dizer, então, o que, que dá pra gente fazer? E esse é um exercício diário, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso em tudo nas nossas vidas. E a gente pode fazer isso de uma forma diferente, sabe? Mesmo porque essa questão de sou uma mãe exemplar é porque a gente. É, os nossos filhos aprendem com aquilo que eles vivenciam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esses dias, né? com o Miguel, e, você vê, às vezes até uma brincadeira que você faz ele já está na sequência fazendo ela do mesmo jeito, então enfim, isso é muito forte para eles, então a gente tem que estar tá muito atento a isso, então nesse teste que eu vou colocar aqui para vocês, de eu sou uma mamãe exemplar, é para que justamente vocês possam ver isso, o que, que eu estou fazendo que está servindo de exemplo para o meu filho, e não só de coisas boas, mas assim, às vezes até para a gente pegar algumas coisas que a gente precisa melhorar, aqui, a Lohane, ela, ela exemplifica no teste, e o teste vai estar disponível para vocês, é, quem, quem quiser o teste pode me pedir no direct, aqui no Facebook também pode pedir nos comentários que eu vou mandar por mensagem, tudo bem? E aí quem gostou, pessoal que está no Instagram, vá lá no Face também, curte lá, compartilha, sabe? Ou também compartilha aqui, eu vou fazer um post daqui a pouco sobre isso também, quer dizer, logo depois que acabar aqui, vou fazer o post, quem for lá comentar no post também vai ganhar é, é, o teste para poder fazer em casa. E ele fala basicamente de umas coisas que assim, é, é, são simples, mas que faz a gente pensar, faz esse momento de reflexão pra gente. Isso quer dizer, é, é, quando você tá né, no momento da sua vida, do dia a dia, aparece algum desafio, como você reage a ele? Você aceita esses desafios? Como que você é, é, enfrenta esses desafios? Percebe? Quer dizer, isso já é algo que fica, isso já é algo que... É, é, é, vamos dizer assim, impacta diretamente na relação que você tem com seu filho. Então, quer dizer, outras questões, é, eu vi, como é que eu vivo a minha vida? Como é que eu mostro isso? É, o quanto, Quantas vezes eu tenho, e até atendimentos que os pais, graças a Deus, eles chegam e geralmente eles saem desse atendimento de outra forma, mas eles chegam no atendimento cansados, é, reclamando da vida, que nada dá certo, sabe, que é muito difícil criar filho. A gente quer dizer, tem bênção maior que isso, que a gente passou um dia das mães, que eu tenho certeza que todos vocês passaram assim, extremamente felizes, extremamente alegres, né? acreditando na maior benção do mundo para chegar segunda-feira e continuar aquele mar de reclamações de que, ai ah, meu Deus, eu tenho que fazer tudo, isso é assim, isso é assado. Quer dizer, isso chega a muitos e muitos e muitos casos assim pra mim. Então quer dizer, a gente precisa trabalhar isso daí, porque se você faz isso, qual que você acha que vai ser a reação do seu filho? Qual que é a reação que o seu filho vai ter com você? Ei Nelson, boa noite, tudo bem? A turma tá entrando aqui também no Face, aqui no Instagram tem bastante gente. Esse aqui é um, é um, a turma que está entrando agora, só para falar para vocês, eu coloquei aqui que estou é, falando sobre ser uma mãe exemplar, ser um pai exemplar. Não como exemplar, como modelo ideal de perfeição, não. É exemplar a gente se perguntar quais são os exemplos do dia a dia que eu estou passando para o meu filho. Quer dizer, e não são só exemplos de é, positivos, não, os exemplos negativos também. Nessa relação que eu vou passar, quem comentar no post aqui, quem comentar aqui no, no, no, no, no Facebook, pode, é, que eu vou mandar no direct para vocês. E, e o que tá lá é o que Eu fiz uma relação, são 10, 12 itens, em que vocês vão ver essa questão de eu aceito desafios, sabe? É, é, eu sou grato pelas coisas que acontecem. Quantos de vocês já fizeram um exercícios simples de gratidão com o filho de vocês? Que é todo dia no final da noite perguntar para ele o que, que ele é grato daquele dia, o que, que ele mais gostou, o que, que foi bom. Né? Em muitos casos a gente pode fazer até um caderninho. Né? Agora, por exemplo, com muitos crianças da idade entre 6 e 7 anos, a gente pode pegar um caderninho e dar para eles, para eles escreverem antes de dormir. Por que eu fui grato? o que eu fui grato nesse dia de hoje? o que esse dia de hoje valeu a pena para mim? É muito legal, gente, é cada resposta que você ouve que é incrível, você fala assim, nossa, ele foi grato por isso, por que isso, né? Como às vezes você nem passou o dia inteiro com ele, mas uma resposta dela você já, dele ou dela, você já consegue perceber como é que foi legal, como é que foi legal aquele momento, como é que foi legal aquilo que ele falou, né? Isso já, já surge uma conversa, já surge uma conexão, já surge uma interação. Estudando hoje sobre disciplina positiva, eu falei para vocês aqui que quem está no WhatsApp vai receber uma surpresa essa semana, uma chance de participar de um grupo de sensibilização, disciplina positiva estudando mais sobre isso hoje num, num treinamento é algo novo que vai ser esses dias quem está no WhatsApp vai ficar sabendo disso quem não tá, corre lá corre lá para poder participar a gente vai falar muito de disciplina positiva e ela falou isso hoje que achei muito bacana que foi muito legal né? essa questão dos pais né? como que os pais hoje eles estão é, é, como é que mudou essa nossa sociedade? Muitas vezes fala assim: ah, essas coisas deram certo para mim no futuro e agora eu tenho que explicar para o meu filho, eu tenho que trabalhar de outra forma. Por quê? Porque antes existia uma outra relação existia uma outra relação de trabalho, uma outra relação de vida e hoje a gente não tem. Muitos, tudo mudou. Quer dizer, a época mudou, a forma de você se relacionar mudou. E isso não está mais sendo daquela mesma forma de antes. Quer dizer, por isso que hoje. Fala assim, ah, as crianças de hoje é muito cheia de mimimi, Eu digo, não, não é isso. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar as emoções, os sentimentos, a gente está falando o quê? A gente está falando de justamente de é, se elevar o papel de paz. quer dizer, trazer um conhecimento totalmente novo, né? quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de fazer isso com a gente também, quer dizer, da gente identificar nossas emoções, o que, que nos deixa triste, o que, que nos deixa alegre. Isso é difícil pra caramba de fazer, ainda que a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, quer dizer, a gente passa por um outro nível de evolução, a gente passa por um outro nível de contato, de reflexão. Então é isso que eu quero que vocês é, utilizem com essa ferramenta, tá? Aqui, ó, a Tatiana tá falando muito importante, que você tá falando, ah, legal, Tatiana, bacana. Deixa, ó, eu vou fazer um comentário, fazer um post aqui daqui a pouco, falando sobre isso, deixa o um comentário lá, que vocês vão receber essa ferramenta, é, resumindo ela aqui pra vocês. São lá 10, 12 itens que eu coloco, mas só para gerar reflexão, não se prendam nisso, tá? Não se prendam nisso, é só para gerar reflexão. E vocês depois podem fazer de vocês, tá? Que, que, quais são os 10 passos de exemplo que eu dou para o meu filho? De positivo e negativo. Sabe como é que você vai aliar se é positivo ou negativo? Lista 10. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai enumerar de 8 a 10, de 8 a 10, de 0 a 10. Você põe 10 lá, mas você põe de 0 a 10. O quanto que isso eu sou um exemplo para o meu filho? Eu vou te passar um pronto para você poder já enumerar. De 0 a 10. O quanto que eu sou exemplo para o meu filho nisso, nisso, nisso, nisso, nisso, nisso. O que tiver menor que 10, o que, é que vocês vão fazer? Uma folha de papel, mas é importante que vocês escrevam, gente. Porque quando vocês escrevem, vocês internalizam. É como se vocês estivessem fazendo um compromisso com vocês mesmos. Ok? Isso é importante, a gente. Quer dizer, você está fazendo algo que você se dispôs para estar tá aqui é, é porque você quer e busca e precisa disso daí. A Morena está com medo. Não precisa ter medo não, Morena. É você quem vai definir isso daí. Entendeu? De 0 a 10. Vocês podem fazer outros. Faz o que eu vou mandar para vocês vocês fazem outro. E aí vocês colocam lá. De 0 a 10. O que ficou distante do 10, vocês colocam uma ação simples, coloca uma ação só que vocês vão fazer, mas essa ação ela tem que ser mensurável. Ela, você tem que falar quando, como, onde e quando vocês vão fazer. Quando eu já falei, né? Quando vocês vão fazer. Então ela tem que ter uma data, tá bom? Ela tem que vocês têm que perceber que ali ela é quando que ela vai, quando vocês vão começar a fazer é o resultado que ela vai dar. Tudo bem? Pode ser uma coisa bem simples, gente, só para vocês começarem a ver que essa transformação acontece, acontece rápido e gera muito é, benefício, principalmente porque gera um retorno muito grande dos filhotes depois, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? É, coloquem aqui nos comentários essas ferramentas, igual eu falei no início, gente, mesmo que você ache, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, essa ferramenta vai servir justamente para isso, quer dizer, eu estou no rumo certo, sabe, quer dizer, tudo que eu estou fazendo... Ou eu percebo que algumas coisas eu posso melhorar? Ou eu percebo que existe alguma mudança? Alguma coisa lá no fundo me incomoda, às vezes, na relação que eu tenho com meu filho. Eu acredito que não é que eu poderia dar mais. Vamos começar assim. Quer dizer, quais exemplos que eu tenho? Quais exemplos que eu dou? Né? Vamos começar desse jeito. Vamos começar assim. Tudo bem? Pode ser dessa forma? Tá legal. Então eu vou. Eu vou, é, a gente vai é, é, é, eu expliquei um pouco como funciona a ferramenta, né? Como é que vocês vão fazer, vocês vão marcar de 0 a 10, uma folha de papel que vocês vão escrever, é, o quanto vocês precisariam chegar no 10 em relação aos exemplos. E aí vocês podem continuar usando o exercício e fazer outra. É, é, depois listando mais outros exemplos, sabe, que vocês querem indo, por exemplo, lista 10 e põe pro, pro papai ver para ver que, né, de repente você lista 10 do papai, ele lista 10 seus dá para brincar de várias formas, entendeu gente, isso é muito legal e não vai ser esse, isso que eu vou trazer só desse workshop internacional não, que eu fiz com essa coach de pais, que é a coach de pais número 1 um do Reino Unido, ela inclusive trabalhou no filme Divertidamente, eu acredito que muitos de vocês devem ter visto já falando sobre alegria, tristeza, medo. Então, eu vou trazer mais e mais exercícios delas para vocês, tá bom? A cada, no mínimo uma por semana. Se eu conseguir, eu ponho mais aqui também. E a gente vai fazendo isso. Quer dizer, esse exercício da Mãe Exemplar é só um pequenininho em relação a tudo que ela passou, mas já dá para começar e a gente vai fazendo isso aqui junto. Quem não está no WhatsApp do blog, vai para lá, porque essa semana tem uma novidade que eu não sei se eu vou fazer de novo em outros momentos, tá? Uma super novidade, uma parceria muito legal. Tá bom? Morena, você me ajudou tanto, hoje me considero melhor que antes. Medo sim, afinal, uma avaliação de como está. <risos> Morena, muito legal, muito legal. Adoro seus comentários, eu sei, a gente está junto. Essa semana vai ter uma super surpresa. Fica ligada lá no WhatsApp do blog, tá bom? Eu quero que você participe. Vai ser muito, muito bacana, vai ser muito forte, vai ser uma semana de impacto a semana que vem em material que eu vou entregar para vocês pesado. Então. Fiquem atentos, eu não vou fazer essa divulgação ainda por aqui, porque vai, só para quem está no WhatsApp do blog que vai participar primeiro dessa semana, porque eu não sei se ela vai ser de novo, se ela vai ser de novo gratuita, como eu vou fazer ela agora. Tá ok? Turma, vamos lá. É, eu vou fazer o post agora com a mãe da mamãe exemplar. Comenta lá, pede a ferramenta que eu já vou mandar para vocês por direct. Quem está aqui no Face, é, comenta aqui no Face também que eu vou mandar para vocês por aqui. Beleza? Tranquilo? Gente, boa noite, obrigado, era só pra passar essa ferramenta pra vocês, vou fazer o post agora, lá vou explicar mais um pouquinho, e a gente, essa semana a gente dá fala de novo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, um abraço, boa noite pra vocês, gente. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.